O Renascentista foi um movimento que se perpetuou entre os séculos XIV e XVIII, com a produção das mais belas obras de artes da história da humanidade, com foco na natureza, no homem e na fé. Por muito tempo, grandes artistas foram prestigiados por tamanha criatividade em obras nas quais eles inseriam seus sentimentos e sua visão sobre a humanidade e o divino. Porém, no século 21, algo estranho aconteceu. A humanidade começou a sofrer o um mal súbito e artistas doentios começaram a ter destaque mundial. No vídeo a seguir, vemos o que muitos dizem ser um dos maiores artistas da atualidade, o maníaco Oliver Sagazan. Aqui ele está fazendo sua obra intitulada de Quem está por trás de nossa cara? Ah! <risos> O que será que se passa na mente deste artista? Você dormiria no mesmo quarto que ele? O Oculto a é bizarrice, a música ruim, a artistas ruins e a tudo que não presta, está ganhando o mundo e isso pode revelar o futuro sombrio da humanidade. Há quem diga que a imagem que reflete no espelho não correspondem a um mundo em que vivemos, mas sim a um mundo espiritual. É como uma espécie de portal que simula nossa realidade quando nos aproximamos dele, mas nem sempre essa simulação sai da forma correta revelando desta forma a sua real natureza. Nessas imagens vemos uma inocente criança na frente do espelho, mas o que muitos não perceberam é que o reflexo começa a sair de cena antes do refletido. Bandera. Parece que o ser espiritual que estava do outro lado transfigurado em criança saiu na hora errada. A Floresta Amazônica é repleta de segredos obscuros. Ela é tão extensa que nenhum homem conseguiu chegar em boa parte de seu território. Os seus mistérios vão além da imaginação. Porém, com o advento da internet e facilidade na captura de imagens, moradores têm expostos vídeos de criaturas aterradoras que habitam os lagos do Pantanal Amazonense. São imagens reais de uma criatura que os cientistas desconhecem. Olha só o tamanho de sua boca, de seus dentes e a velocidade com a qual ele se move. A boca é grande o suficiente para abocanhar seu crânio. Imagine você caindo acidentalmente neste lago e essa coisa agarrando em sua perna. Parece uma criatura pré-histórica. No vídeo que se segue vemos uma babá sendo monitorada cuidando de um bebezinho em uma casa que fica na beira de um lago em Manaus. Tudo estava indo bem, até que uma enorme cobra anaconda começou a espreitar aquela rede sem que ela percebesse e com claras intenções de engolir mais uma criança. Sim, a que estava brincando no quintal, a irmã desta já foi para o brejo. Graças a Deus, essa história pelo menos teve um final parcialmente feliz. Um vídeo que se segue uma brincadeira que acabou com a vida desta jovem. Já se passaram 8 anos e seus olhos nunca mais voltaram ao normal. Na década de 40, pessoas começaram a desaparecer na cidade de Pinefield, nos Estados Unidos, até a polícia descobrir que o grande responsável pelos desaparecimentos era Edward Ken. Um homem que tinha transtornos mentais e uma relação de amor e ódio com mulheres, dizia enxergar em suas vítimas sua mãe falecida. Quando a polícia entrou em sua casa, numa área rural da cidade, veio o um choque. Dentro do celeiro tinham vários corpos femininos abertos e transformados até em objetos imóveis. Ele também se vestia com pele das vítimas porque acreditava que dessa forma poderia se tornar uma mulher. Os corpos eram dilacerados por meio de uma serra elétrica e em alguns casos com as vítimas ainda vivas. Edward foi internado em manicômio, onde viveu pelo resto de sua vida feito um animal. Ele morreu de câncer de pulmão em 1984 e sua história chegou a inspirar também obras como Psicose, O Silêncio dos Inocentes e O Rei do Terror. No nosso próximo vídeo vemos uma dupla de irmãos em uma casa onde vivem na Rússia. Na noite anterior, após passarem 12 horas ininterruptas fazendo o gameplay de um jogo assustador com muitos sustos, coisas estranhas começaram a acontecer pela casa. Objetos foram vistos se movendo, sons de passos pelos corredores e um gemido assustador. Então, eles decidiram monitorar cada cômodo em busca de respostas, porém, Absolutamente nada estava sendo registrado. Mais tarde, um dos irmãos se dirigiu até um quarto. E quando ele menos esperava, algo parece ter saído de um mundo virtual paralelo caminhando em sua direção. É como um monstro digital estivesse atravessando uma passagem da Matrix ou portal dimensional. Agora vocês estão vendo imagens do que seria uma enorme cobra enroscada em uma van na Amazônia.